A gente está vivendo um momento de muitas incertezas, né Carol? É, a gente pegar e colocar isso em relação ao OAB seria, um, de certa forma, um pouco de preciosismo não é só o AB, é o mundo o mundo está vivendo um momento de muita incerteza né? então a gente não sabe o que vai acontecer ninguém pode falar que depois dessa pandemia as coisas vão ficar melhores de uma forma é, social, econômica Ou se as pessoas vão sair é, melhores O impacto da pandemia emocional ele é cinco vezes maior do que a própria doença Então o nossa. impacto emocional ele é gigante, os estudos comprovam que é cinco vezes maior Então, num momento, a gente tem que cuidar da nossa saúde cuidar é, da, das questões de ansiedade, de depressão. Já tem uma pesquisa da UFRJ, Carol, para o pessoal aí ficar também atento, é, que fala que os índices de ansiedade e de depressão no Brasil já dobraram numa amostra de quase 3 mil pessoas. Esse estudo já foi colocado aí, é, divulgado amplamente. Então é um momento de incerteza no mundo, então se a gente colocar essa questão especificamente na, na prova que está sendo des, des, é, desmarcada A gente coloca muito um foco, uma visão de túnel é, Maximizando, potencializando como se isso estivesse acontecendo só é, com a gente isso traz mais frustração Eu costumo falar que nesse momento a gente está no mesmo mar mas a gente está em barcos diferentes De alguma forma a pandemia está trazendo algum tipo de prejuízo né? Então é uma compreensão mesmo do momento em que a gente está vivendo Uma compreensão de, de empatia até com as mortes que estão ocorrendo com pessoas que estão é, sem o emprego Eu sei que muita gente tem tá na expectativa de tirar o AB Para começar também a trabalhar E vai ter muito processo depois, viu? Já está <risos> Vai ter muito processo, principalmente relacionado a Covid, né? o que tá assolando, tá tendo muito processo relacionado, infelizmente, à violência doméstica Violência doméstica, hum, eu atendo hum, muitos hum. delegados, né? Eu atendo uns três delegados, eles estão falando que isso tá aumentando demais, demais. Então tem muito trabalho para vocês Ju, tem uma pergunta aqui bem legal Diz o seguinte, muitas vezes na ânsia de ser aprovado, ser produtivo acumulamos muitas coisas para fazer gerando confusão isso é verdade a gente fica com esse negócio ah temos tempo livre tempo livre tempo livre a gente fica nesse negócio vamos fazer mais coisas vamos ser produtivos né como manter essa produtividade sem comprometer a agenda de compromissos mantendo a produtividade agora em momentos de pandemia, de pandemia. Eu costumo falar que se você é, começar a pensar em produtividade, você já está começando na, na questão errada Você não tem que ficar atento a isso, você tem que ficar atento à questão da disciplina Primeira coisa é a disciplina, Carol, porque às vezes os alunos eles ficam ligados em abstrações Ai, como manter a motivação? A motivação é algo que não é constante ou como manter a produtividade Isso depende Uma pessoa pode estudar duas horas E ter uma produtividade maior Do que uma pessoa que tem o dia inteiro para estudar Então o que, que ele tem que manter A constância nos estudos Ele manter determinado tempo Para ele ter um estudo ali eficaz, claro, descansado, e aproveitar esse momento, gente, que é um momento único para vocês terem mais tempo para estudar. né? O pessoal aí que está em home office, as pessoas estão com mais tempo para elas se dedicarem aos estudos. Agora, é, Carol, eu aprendi uma coisa desde cedo na minha vida, que o concurseiro ele não segue essa regra. Gente, não adianta, não adianta brigar com a vida, não adianta espernear, que falar que, a, que vai ter o AB em dezembro, não adianta, não adianta falar que estão tendo outro, várias provas no mês, não adianta ficar reclamando, se é, reclamar adiantasse, o Sorrisal não ia morrer afogado. <risos> Gostei. Se chiar, resolver, resolvesse, o sorrisal não morrer afogado lá, pois afundando bem. dentro d'água. Porque ele faz xixi, xixi toda... Gente, não briguem com a vida. Brigar com a vida, brigar com as emoções. Isso é a é pior coisa que uma pessoa pode fazer em todos os âmbitos, viu, Carol? Isso é ótimo. Eu, eu começar hoje a reclamar que 50% dos meus pacientes estão no vídeo e 50% presencial, que eu fico lá e cá... Uma hora no vídeo, eu não tô reclamando disso não, eu tô lá, chego de manhã e atendo Entendeu? Deu, deu, deu não deu, não deu Então é, é ficar reclamando da vida, isso daí que, que o pessoal tem que parar Tentar levar a vida com mais leveza, isso, né? Isso, não briguem com a vida, gente, brigar com a vida não adianta E parar também de seguir abstrações A minha produtividade, a sua produtividade é sua, esse é um aspecto seu da sua singularidade Perfeito, e ficar se João. comparando com os outros, ai fulano estudou 10 horas, quem disse que o cara estudou 10 horas, isso é uma mentira da pessoa E, e, e, e ficar pensando, ai qual que é a motivação correta, como eu faço para sair disso, às vezes essas respostas que os concurseiros dão, só tem, essas perguntas só tem uma resposta, estudar, estudar muito então às vezes as pessoas ficam abstraindo, criando abstrações de coisas que não têm resposta. E né? estudar com planejamento, Isso. estudar com foco, estudar de forma aleatória, eu acho, não sei se a Ju vai concordar, mas comigo, cria ansiedade, cria frustração porque eu faço metas que eu não posso alcançar, não alcanço a meta, fico frustrado e fico aquele ciclo vicioso. Então o estudo ele tem que ser contínuo e tem que ter uh, um cronograma e com metas possíveis a serem cumpridas, sem comparações. Tem pessoas que conseguem sentar à mesa e estudar oito horas líquidas. Tem gente que não consegue. Agora, vamos ver a produtividade daquela pessoa que estuda oito horas líquidas e aquela que só tem quatro horas para estudar. Exato, isso é singular. Exatamente. E aí vira uma, uma, uma ditadura, já que a gente fala tanto em ditadura aí, Carol. A ditadura do deveria. Horrível. Você coloca a atitude do que... Eu deveria ter feito, isso gera culpa e a ditado eu deveria ter estudado x horas, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter feito isso, aí você se culpabiliza. E esse mesmo ditador que coloca a ditadura do deveria para ele ele também coloca para os outros. Fulano deveria ter feito isso Ciclano deveria ter feito aquilo comigo, e isso causa o que? A emoção de frustração. Então, também tirar a ditadura do deveria. Não deveria ter prova da OAB, não, gente. A gente está no meio de uma pandemia. É natural que isso seja cancelado, igual milhares de provas no Brasil inteiro. Por que, que com, a, com a OAB teria diferente? E ter resiliência. Se você não tem resiliência para uma prova da OAB, primeira vez que um outro advogado te confrontar e te picar numa audiência, se você for advogar, você não vai saber nem dar. A pessoa que não está preparada para essa situação atual, imagina ali quando tiver uma, umas pessoas picando, né, Carol? Você deve ter experiência nisso. Ficar aí te, te cutucando dentro de uma audiência. O que, que você vai gritar? Tem que ser agora que você vai ter que responder. <risos> a quer, prova é agora. Quer ver isso que acontece muito? <risos> Tribunal do Júri, a gente está lá falando e o um membro do Ministério Público vai cutucar a gente na hora que a gente está falando. Imagina se a gente pegar o, o, o promotor e engarguelar. Cala a sua boca! É, não fica pode. quieto. Você não vai falar agora, não. Ou você vai ter que falar agora. É mais ou menos assim que você está tratando a B. Tem que ter agora a prova. E a pessoa não sabe nem, nem o que, que é causa ou pétrea. Fica uma coisa meio complicada, né? Então é o sabor de reclamar. Tem que reclamar de alguma coisa, né? É o hábito. Eu acho que reclamar, pessoas reclamonas... se vira um vício, é... né? Um vício pela adrenalina de reclamar. Né? E nem br pessoas brigonas. Tem pessoas que vivem com aquela Isso. energia da briga, o tempo inteiro, Isso. da discussão e da briga. Sim. Ju, tem uma pergunta bem interessante de um dos nossos alunos que, que falou aqui para mim que não está conseguindo escrever aí no chat. Aí escreveu para mim nesse sentido. Nesse momento de pandemia, nunca houve tantas incertezas do futuro, verdade? No âmbito do direito dos futuros advogados, qual seria a vertente de pensamento para não desfocar na continuidade dos estudos e nos planos? Perfeito, é você valorizar o seu objetivo Ótimo Você tem que valorizar o seu objetivo Se você não tem um objetivo claro Uma meta clara Carol, isso em tudo na vida Se você for uma pessoa indecisa Se você procrastinar Você já está amanhecendo o dia De uma forma equivocada né? Você tem que ter sempre esse objetivo Se você tem um sonho Proteja esse sonho De tudo que pode invadir essa esfera sua de, de concluir esse processo, né? E é um processo que ultimamente tem sido muito difícil. A prova do ab está ficando cada vez, cada mais, vez difícil, mais difícil, né? Eles estão tendo aí uma, uma uma seleção bem rígida, né? Das pessoas que saem das mais variadas é, universidades, faculdades. Então, você proteger esse sonho. Se seu objetivo é aquele, nada tem que te desfocar, nada Nem a sua falta de vontade naquele dia de você estudar Então é muita determinação O brasileiro ele tem uma questão cultural muito ruim né, De ele esperar as coisas caírem na mão A tendência de deixar tudo para a última hora Isso não te prepara, nem como um profissional, nem como um ser humano, para nada nem você trabalhar a sua ansiedade de última hora de véspera, você não consegue passar se você for uma pessoa ansiosa Então a gente tem uma cultura também muito da lei do menor esforço, da coisa fácil, da coisa que vem ali na colher, na boca né? E a gente não tem essa, essa questão de ir atrás Se você tiver tudo claro, você for uma pessoa honesta, você for uma pessoa justa na sua vida E tiver tudo muito bem desenhado, tudo bem, muito bem determinado Ninguém vai te segurar E é uma coisa simples Ninguém te segura em nada Você fazendo tudo certinho Você se sendo uma pessoa honesta Você não trapaceando tá Não trazendo é, é, malefícios para as pessoas ao seu redor Não tem para onde errar, gente Se vocês querem uma fórmula mágica É essa Não tem erro A coisa anda e flui de uma forma supernatural.